leia essa obra-prima do mestre Roland. Sim, é uma transformação in intensa, eu diria, mas também ela é, ela vai entrando, como se entrasse assim e fizesse uma uma varredura de muitos sentimentos, de muitas emoções. É, são técnicas simples, mas que abrem uma visão, uma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 buscar o seu autodesenvolvimento e um upgrade na sua vida profissional, familiar, pessoal, em todos os segmentos de sua vida. É, recomendo com certeza e venham participar, que vai ser um evento transformador. É isso. Obrigada.